E aí gente, sejam todos muito bem-vindos, é o Bigodão na área e hoje eu vou trazer pra vocês o deck de Trifecta, Que é o deck que eu estou utilizando atualmente, depois que o Flex me passou esse deck no desafio do vídeo passado Cara, eu desci pra caramba de arena e agora eu estou subindo Finalmente aprendi a usar o deck e agora de descendo eu estou subindo de arena Eu vi muita gente nos comentários falando, ai Joe, esse deck não funciona mais ah, esse deck funciona, será? Esse deck funciona somente para as arenas baixas. Cara, é isso mesmo. Eu não sei como esse deck se comporta nas arenas de nível maior. Porém, nas arenas baixas ele tá indo muito bem, cara. Eu sou uma prova real de que isso é verdade. Eu acho que o é essencial de tudo... Óbvio, o cara tem que ter um deck bem construído, mas o essencial de tudo é aprender a utilizar o deck de maneira correta, não é mesmo? A ah, galera, antes de começar o vídeo, eu queria pedir pra vocês deixar o like aqui embaixo e se inscrever no canal que é muito importante, tá bom? Então gente, já estamos aqui dentro do Clash e eu vou falar como que é formado o deck pra vocês O deck é formado por Corredor, Valkyria, Mosqueteira, que é o Trifecta, mais Canhão, Coletor de Elixir veneno, zap e o mago de gelo. Então sem mais papo, vamos batalhar para mostrar como eu estou utilizando o deck. Já vem aqui a partida, estamos jogando contra o Gabo. É isso mesmo, vamos começar aqui, botando o coletor aqui na frente. E cara, eu tô jogando com uma galera atualmente e esse povo tá muito eufórico no Clash. Sinceramente, o povo tá muito eufórico no Clash. Eles não esperam não deixa o coletor, não deixa o elixir carregar. Vou puxar aqui com o canhão e vou trazer a Valkyria pra cá. Por enquanto é isso aí, né? Bebê dragão ali já se foi. Agora seria perfeito pra nós montar o nosso combo. Deixa eu montar aqui o nosso combo. Opa! Não tão perfeito assim, não é mesmo? <risos> Enfim, vai dar um dano pelo menos. Deu um hit lá. Deu um hit. Tá tudo certo. Beleza, é nóis. Ó, vou botar aqui. Vou puxar outro pessoal pra cá, enquanto o Mago de Gelo fica fazendo seu papel ali no outro lado. Beleza? É isso aí, galera. Vou botar mais um coletor aqui desse lado, né? Que é pra girar o deck, rodar o deck, né? E ao mesmo tempo, dar ele o show pra nós. Né mesmo? O oh, cara colocou o Mineiro assim no meio da partida. Geralmente o pessoal bota direto na torre, né? Mas enfim, acontece. Eita, João. vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, o veneno carregando Eu quero colocar o veneno bem aqui que Se ele tacar esqueleto, servos Já era, mano É o bom que defende muito bem essa parada Ó, enquanto eu vou congelando uma água ali A torre vai matando Ó, por enquanto estamos bem estamos indo muito bem estamos indo muito bem mesmo Vou botar mais um coletor dessa vez aqui na frente Ó, ele começou tacando mosqueteira lá atrás Da torre e a bruxa do outro lado, né? Eu não sei qual que é a ideia desse cara, mas enfim. Vou puxar aqui. Não, acho, eu acho que não vai puxar. Puxou, puxou. Enfim, puxou. Eu vou tacar o veneno dessa vez aqui, galera. Porque o cara tá muito feroz. Muito feroz mesmo, mas enfim, né? Tomara que a gente consiga defender bem aqui. O cara tá atacando tudo. Defendemos legal aqui, defendemos bem. Vou esperar um pouquinho ele Elixir carregar. Que eu quero começar desse lado. Vai lá! Valkyria, corredor Vão, seus lindos Já vou preparar o veneno aqui A Valkyria é uma boa Carta tanque, né Ó, vou botar aqui E eu acho que nós vamos levar essa, não é mesmo? Ale, levamos, levamos Não foi aquela parte de uau <risos> mas, mas levamos, tá tudo certo Muito bem, é nóis Ganhamos aí, baúzinho. Vamos então batalhar aqui com quem contra o Grey dog. dog Dog, dog, dog Sei lá, sei lá não sou bom no inglês, como vocês podem perceber, né? Mas enfim, é esse cara mesmo que vocês estão vendo Ó, vamos começar então botando o Corretor de Elixir aqui Ó, o cara mandou joinha, vou mandar joinha pra ele Ok, vou trazer a Valkyria pra cá E o meu mago aqui Ele vai encostar na minha torre? Com certeza, mas tudo bem Ele vai fazer um bom dano na minha torre? Vai, com certeza, mas tudo bem O lance é recuperar, cara Como eu falei, esse deck ele vai ficar... Muito melhor no, no, no dobro de elixir Com certeza vai ficar muito melhor no dobro de elixir Beleza? Vou tacar aqui o corredor, né? Pra nós ver se faz aquele, aquele maravilhoso Eita, se eu tivesse veneno agora seria bom, hein? Mas não tem, mas enfim, paciência Eu acho que o mago vai dar jeito ali Não deu jeito em todos os esqueletos Mas a torre dá Vou tacar aqui atrás O meu coletor Ele já veio tacando isso aqui Eita Cara, para com isso Vai levar minha torre, beleza Beleza Beleza Vai ver agora Ó, se carregar aqui Eu quero já botar o veneno aqui, ó Vem veneno, vem veneno, vem veneno Veneno, veneno vai fazer Vai fazer um estrago ali bonito bah, Se eu tivesse mais Ó, tô esperando aqui Tô esperando Vou botar minha mosquiteira aqui atrás e já quero botar. Não, eu não vou botar outro coletor. É, não é essa a ideia. Já é que eu tô com. Ó, oh, mano, eu duvido agora a gente não pegar essa. Beleza? Ó, oh, vou tacar o veneno ali, já que é quando o cara chegar, ele já se assustar. Já vou mirando já outra torre aqui. Ó, oh, já mirei outra torre aqui. Ele tacou o gigante. E eu vou tacar o veneno novamente aqui. Beleza, beleza, por enquanto, beleza, por enquanto, beleza Vou tacar a mosqueteira lá E a Valkyria aqui mesmo, cara Ó Por enquanto tá tudo certo, por enquanto tá tudo bem, né é, Eu acho que agora nós vamos levar essa partida agora, agora eu acho que é a definitiva, mano Sabe quando você tá assim, tipo, super confiante? Então, é agora Ó, tá aqui a Valkyria ali, a Valkyria pra fazer aquela festa, não é mesmo? O que que o cara, o cara é, tipo, tacou o Ariat, não entendi agora a dele, mas tudo bem. Não entendi a dele mesmo, por enquanto, mas eu já vou tacar o meu corredor lá, né? E vou preparar o meu veneno. Cadê veneno? Vem veneno, vem veneno. Ale! Ah, <risos> valeu, Greydown! Muito bem, Show! Tchau! Tamo junto É isso aí, né Posso ter cometido algumas dubices? Posso sim Na verdade eu comento vários, cara Eu agora que tô começando a jogar Clash Tô pegando bastante as estratégias, né Meu amigo Augusto tá me ajudando bastante Na verdade tem uma galera me ajudando aí Matheus, Augusto Tem uma turma me ajudando E eu queria agradecer a todos vocês A toda essa galera do Clash que tá me recebendo Muito bem Ah, gente, uma coisa muito importante Colham as coisas boas das partidas O que é ruim descarta, beleza? Espero que todos tenham gostado do vídeo Um beijo no coração de cada um e valeu!